A conta chegou para toda essa violência e crueldade. E uma nova vida nos espera. Para toda a humanidade. Então é essa chuvinha que vai acabar com a gente. Não há como ficar alegre com tanta gente morrendo, meu filho. 29, de Essa água não vai acabar com a gente. Juntos somos invencíveis! Ah! Ah, Vamos arremessar! Ah! E na próxima segunda... Eu vou construir uma torre. A torre mais alta que já se viu. Você vai acompanhar a construção da Torre de Babel. Gênesis.